Olá a todos e todas, eu sou Ana Rosa, professora da Universidade de Brasília e estou aqui para mais um vídeo, esse é o nono vídeo da série Vai de cafezinho, tradução literária? É, hoje nós vamos conversar aqui sobre um artigo é, redigido por Boris Schneiderman e o artigo se intitula Haroldo de Campos e a transcriação da poesia moderna russa. Uh, esse é um artigo que eu vejo como muito valoroso para os estudos da tradução porque ele traz um relato de tradução, a experiência do Haroldo de Campos, ele próprio né, poeta e tradutor uh, e que vai tecendo elementos muito interessantes sobre várias questões que a nós tradutores nos importam, que é a questão da relação com a língua, o ensino de língua, é, as, e as possibilidades que a gente tem de, de encontrar as melhores soluções linguísticas para uma, um texto ou um outro texto. Aqui a gente está falando, então, do relato de uma experiência, primeiro, ela é no mínimo dupla, porque é uma experiência, então, narrada pelo, pelo Boris Schneiderman, sobre a experiência do é, Augusto de Campos e, e Haroldo de Campos, traduzindo é, Mayakovsky, o poeta russo. Então, quem foi é, Boris Schneiderman? Boris Schneiderman foi um exímio tradutor do russo para o português. Ele nasceu em 1917, na cidade de Uman, que se localiza na Ucrânia, e ele falece em 2016 na, aqui no Brasil. Ele foi professor é, emérito da Universidade de São Paulo. E esse, esse artigo aqui, ele é, que se intitula Haroldo de Campos e a Transcriação da Poesia é, Russa Moderna, ele traz pra, para, para os tradutores e para as pessoas interessadas na questão de tradução e tradução de poesia, elementos muito importantes. Então, vamos ao primeiro nível. O primeiro nível que eu detecto nesse artigo é a própria, a própria posição de, de Boris Schneiderman, professor de russo, dos irmãos Campos que querem traduzir Mayakovsky do russo e não e, e querem é, ter um acesso a essa língua russa. Então as aulas começam é, e no final do artigo, o Boris Schneidemann fala com muita, muita clareza que uma vez a aula acabada, eh, o Boris Schneidemann sempre trazia provérbios, elementos mais, eh, digamos, lúdicos da língua. E, eh, e a partir daí, ele, ele comenta claramente né, que o interesse dos irmãos Campos é aí que começava. Então, enquanto estava naquele método tradicional de ensino de língua, é, ele não, eles não viam muito Não, não tinha muito aula Não, não andava muito é, a, a, é, foi, Era só quando é, Chegavam esses provérbios Que ele, fa, ele conta que O, o resultado assim é, Multiplicava E havia realmente uma adesão Aí eu fiquei me perguntando Mas por que isso? Por que é que os, os, Esse interesse Né? É, ele aparece quando você tem um provérbio para traduzir. Lembrando que Augusto de Campos e Haroldo de Campos são poetas também. Eram poetas também, são poetas, né? No caso do, do, do Augusto e, e, e o, o Haroldo de Campos já faleceu. Então, nesse caso aí, nós temos uma, uma, um diálogo interessante entre o objetivo do ensino de língua, qual é o propósito? O propósito é tradução, então você tem que trabalhar com outros textos, você tem que trabalhar com outras ferramentas. Isso tá muito, ficou muito claro, depois de, muito claro, depois de muitas e muitas leituras, eu percebi essa questão fundamental. Esse, então, é o primeiro nível da relação entre a questão didática, né, do ensino de língua, o propósito desse ensino no âmbito da tradução. Então, isso aqui a gente poderia ressignificar e reavaliar a, o próprio ensino de línguas para a tradução. Isso aqui é uma coisa importante, porque eu preciso de determinadas competências específicas no âmbito da tradução. E eu preciso de conhecimentos que normalmente eu não preciso, se eu vou fazer uma viagem ao país, se eu vou fazer, ler um texto... É, de outra, um outro gênero textual. Mas se eu for acessar a poesia de um poeta da, daquela língua, daquele locus de tradução, eu preciso ter outros elementos. Outros elementos precisam entrar em, em, no, no cómputo aqui. Por exemplo, o ritmo, a musicalidade, a prosódia da língua. Isso aí eu tenho a partir, por exemplo, dos provérbios. A gente sabe que o provérbio, né, tem vários estudos da linguística que mostram que o provérbio ele é uma coisa para ser memorizada. Então, ele tem um ritmo, ele tem sílabas que conversam umas com as outras, de maneira a, a ter esse significado, é, é, é, é, internalizado pela pessoa que está, mais facilmente né, pela pessoa que está ouvindo então nesse caso, esse é o primeiro nível, digamos, o professor de língua que se dá conta que é, o, o, o, o propósito daquele curso era tão importante quanto o, o, o, o, para você alcançar o resultado final o outro nível é o próprio relato, do, do a experiência de tradução do é, Haroldo de Campos, relatada aqui pelo é, Boris Schneider. Que experiência foi essa? Então, ele, ele, ele foi traduzir esse poema, isso está no texto, é, ele foi traduzir esse poema é, de Mayakovsky, que foi uma homenagem a esse um outro poeta russo, e ele, então, se... se, se se, se confronta com várias dificuldades que estão ligadas à própria língua russa, é, a questão de vogais, que a gente não tem em português. Então, ele vai com esse conhecimento que ele está. É, obtendo a partir das aulas de Russo é, elaboradas essas de, do jeito que eu comentei acima é, a, anteriormente pelo Boris Schneiderman, ele vai fazendo propostas de tradução com o irmão dele, ele vai é, ele vai se ele vai se se familiarizando, internalizando a questão do ritmo, a questão do, da prosódia, a questão do silêncio específicos para da língua russa. E a partir daí ele vai fazer uma proposta em, em, em língua portuguesa. Então eu eu, eu essa proposta inclusive é, foi validada depois pelo Jacobson, é, um outro teórico. Né, é, que esteve aqui no Brasil é, conversando, dialogando com o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, e eles vão então é, ouvir esse, digamos, essa, essa tradução né, do russo diretamente feita pelos irmãos Campos e eles vão é, e, e o Jacobson vai validar. Então, isso aqui é muito importante, essa validação. Então, aqui eu vou eu vou eu vou ler alguns trechos desse artigo para ir pontuando isso que eu estou dizendo. É... Então, é o, o relato do Boris Nardemann sobre a experiência de tradução do Haroldo de Campos. Conforme Haroldo conta no trabalho que eu citei há pouco, é... ele ficava intrigado com a obra de Mayakovsky. Os seus escritos de poética que ele pudera ler em tradução mostravam um criador bem cônscio de que a poesia lida com linguagem concentrada ao máximo de que o poeta deve ser um construtor da linguagem. Mas quando ele passava traduções de seus poemas em línguas ocidentais, então francês e outras, aparecia em quase todas uma, um poeta de comício, um emissor de slogans fáceis e muitas vezes banais. Continuando aqui a leitura, então, tentando resolver o enigma e animado por umas pouquíssimas traduções ocidentais, no referido estudo ele se refere particularmente ao tradutor alemão Karl dedécios Haroldo de Campos a, se des, dispôs a estudar o russo, tendo como objetivo principal a aproximação com a obra de Mayakovsky. Então, o objetivo do poeta não foi ir para o país necessariamente, foi traduzir o poema, o que em si já deve pautar, a meu ver, a questão anterior, que é como é que você constrói um ensino de língua voltado para a tradução. Essa é uma questão. Desde, depois que ele me trouxe a sua tradução do poema sobre o suicídio de, de percebi que percebi que havia nele extremos de virtuosismo com a recriação de recursos sonoros do original. É, aqui tem um texto em russo, mas eu não leio o russo. É, e a, eu vou ler a tradução do Haroldo de Campos. Você partiu, como se diz, para o outro mundo. Vácuo, você sobe entremeado às estrelas. Então, aqui é, é interessante ver é, como ele recria esses recursos sonoros né a gente está falando de ouvir de uma de uma de uma dimensão oral da língua que os poemas carregam muito é, e trazem em si e, é, e como é que isso ficou em português Aí o, o, o Boris Schneiderman acrescenta: lembro-me lembro de que Roman Jacobson e sua mulher, Cristina Pomosca, quando estiveram conosco em São Paulo em 1968, falavam do deslumbramento que lhes causara a revelação daquele texto em português. E sobretudo, e sobretudo a solução entremeado as estrelas. Na realidade, Haroldo conseguira fazer o português cantar com sotaque russo, a ponto de um russo como Jacobson, encontrar no texto traduzido o som de sua língua mãe. Isso aqui é fundamental. A gente está falando aqui do par linguístico, né? nesse caso, esse texto, a meu ver, muito importante e muito subutilizado nos estudos da tradução. É, é desse par linguístico que são línguas distantes, né? português, russo mas a gente pode falar isso estender essa questão para muitas outras línguas, muitos outros pares linguísticos, então a questão aqui da poesia, uma das questões fundamentais é a recriação ou é a, a a, a tomada de consciência desses recursos sonoros que estão na língua de partida e como é que você recria isso na língua de chegada, no caso aqui do russo para o português. Mas a gente pode falar do russo para o francês, do desculpa, do português para o francês, do francês para o português, do espanhol para o português, do português para o espanhol. Quer dizer, a gente pode ir alterando esses pares linguísticos que essa questão de tradução continua posta. Muito obrigada, ficamos por aqui e vejo vocês nos demais vídeos, até logo.